Ah, Então, gente, nossa, minha já aqui tá cozinhando Não sei porque eu abri, a música tá em cima, meu Deus do céu Cortando a virus. O povo saiu aqui de casa Quando sai, a casa é minha tu, tchau, tchau, tu, tchau. Eu Deveria colocar uma música, mas eu não quero copyright na minha lá Trouxe alguém rodando Mas depois... É, eu não vou jogar mais não, eu vou enviar outros vídeos Tava tentando enviar no celular, mas no celular Agora eu tô sem espaço no celular Gente, meu celular eu comprei em dezembro E tem 32GB 32GB, mas só que o celular já usa a memória Então eu estou com 23GB O celular é de 32 mas eu tô com 23 E eu já usei tudo, esgotou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 já joguei esse sardungon. TBM, minha comida queimou na delícia. Quing foi nada. Essa churrasqueira é de boa. Coitado do Felraim. Tá comendo miojo. Porque que o golar tirou o emprego dele.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 já tá no round do miojo de bacon E eu tô botando a câmera para para o chão aqui Vocês estão assistindo o chão Eu vou colocar o outro miojo, gente Meu Deus Quase, quase que caiu Coloquei o outro miojo. Essa panela é muito boa, grande. Miojo cru e mó bom. CN tá ligado. E aí, Fel? Lembra de mim? Não lembro. Golache, a Disney e a BBC se juntaram. Bem que golache, por aí. Adi...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 Ah, seita é boa tomar leite com manga Eu não sei se esse cartunho é odeio. dele <risos> Ou é zoeiro mesmo Então, o bagulho já tá fervendo um, um garfo Pra mexer bem gostoso E eu vou comer aqui na panela Que delícia, gente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 Ai, meu coração, vou ter infarto. Ai, vou chorar. Eu vou, acho. Ai, meu Deus. Gente, eu tô quase... eu tô lacrimejando. O senhor... Não, deixa eu ver assim. Não, é mentira, né? O CR Alpaca doou quatro reais. Mentira, quatro reais, gente. Beleza, deixa eu printar isso aqui. Vou publicar no Twitter. Meu Deus do céu. <risos>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 E... Eu... <risos> Muito obrigado a você. Me dá esse miojo. O R Colhote. Me dá esse miojo. Me dá esse tá, né? Bora todo mundo ir pra ver. Se, se conhecer lá e trazer miojo pra gente comer.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 É, está com vontade de comer miojo Bom, essa é para ensinar Como vocês... deixa eu colocar aqui no palco porque eu estou enrolando muito Nunca desse. Agora, suco com miojo é que não vai dar certo, gente Meu Deus, que calor, meu Deus Calou, calor, calor, muito calor Tá fazendo 30 graus aqui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 Eu não sei nem se vai ter esse ano por causa do corona QI, 99999999999 Ai, gente, que delícia. Nesse cal.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 O Cartoon enviou alguma coisa ali, mas apagou. Descarado. Enviou o quê?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 nem foca Manda salve pro Lucas Salve pro Lucas Só então, não lembro se já te perguntei Mas você gosta de BTS Essa live é patrocinada pelos Luminati Qual o seu nick? O meu nick no Transluminense é Oficial Não tem erro É, eu vou ler ali o, for, o formulário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 Este vídeo é privado. E hoje, às 18 horas, tem um vídeo lá do sábado do Então, gente, eu vou terminar por aqui. Agora é sério, eu vou terminar. Cadê o miojo? O miojo tá aqui, ó. Vou encerrar com o miojo. Olha o miojo ali. Olha o miojo aqui, ó. Hum...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 E o Nescau Nune, que é o Nescau Nune. Tem mais aqui, ó. Descaneir encerrar. Vou colocar mais, vai. Ah, que delícia, gente. Minha seu é tocinho.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 Hum, vou virar Ana Bari, Ana baria <risos> Ana Maria Braga. Manda pro o meu estado, Acre. Sério que você mora no Acre? Eu não acredito. Eu amo o Acre, eu sempre queria ir. Eu gosto do horário do Acley. Eu gosto. O café com voltou. O cartão é muito engraçado, gente. Me Saudade Saudade de ganhar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 Que isso, gente? Guloso, tudo e Tudo e nunca mais tinha te visto Quem deram o meu cabelo que nenhum delas... hoje hum, Meu gordinho linda <risos> ai, ai, Essa foi boa é que é excesso de gostosura, gente. Já que o CPU morreu de vez, como vai estar o canal? Então, hoje eu vou enviar um vídeo, 18 horas. Um vídeo antigo, diferente. Que não é muito family friend, mas é um vídeo que eu gosto de relembrar. E eu nunca repostei ele em lugar nenhum. E tô repostando aqui. Parece eu. O Family Friend Tira os olhos deles, senhor Apaka Ele já é meu Cabelinho do véu Com QM tu corta Essa minha recomendação Meu cabelo cresce uma semana depois de eu cortar Pois é, Fox SDDSDR Meus amigos Capitão Toad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 para vocês, olha o aviãozinho, o aviãozinho zoom, o aviãozinho vai aterrissar. A ah, ah, ah, vai aterrissar.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 Amei tudo meu hoje acabou, gente Quer ver isso aqui desaparecer? Ó hoje acabou, gente. hoje acabou. Acabou o miojo. Nescau né? também vai acabar. Nescau acabou. Agora acabou. Agora acabou a live. Eu já comi mesmo. Hein? Ninguém coloca garrafa pra encher,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 Mim querer é meu cargo, não discorde. Então, o Noni também não ajuda, gente. Eu sou eu, sou, sou eu sozinho. Yes, girl. Muito bom! Um pano aqui pra limpar essas coisas. Eu ah, não acredito, gente. Noni dá, dá o o cargo pro menino, me ajuda. Fel gosta de mim hoje igual a minha pessoa. Barulho de água, gente, assim me erra, ó. Barulho de água. Eu não vou poder jogar a bola, eu acho que não vou... o nem me chama para jogar. É uma geladeira, gente, que pobreza. Tipo, é só juntar as coisas, entendeu? Tem bolacha, é o lindo, lindo, lindo. Tira a camisa. Olha aqui eu fazendo minha live. Já que me doou eu, eu acho que eu vou tirar essa vaquinha. Lembra da vaquinha? Da vaquinha, que nome feio, vaquinha, não nem tive. Lembra da doação? Então, a gente eu não conseguiu. Então, vou remover esse link e vou cancelar.